queria aí apresentar o nosso próximo é, palestrante ou próximo é, colega, né, para a gente co construir esse relacionamento, essa essa essa construção de conhecimento. O Daniel Castelo, ele é mentor da Endeavor, né? Agradecendo mais uma vez a Endeavor aí pela pela parceria. É, ele vai falar aí como construir esse esse time fantástico de startup, né, Daniel? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom um dia, Fábio. Como você vai? Tudo bem? Rapaz, correndo igual o Usamboit, né? <risos> foi emocionante hoje de manhã, foi é, isso? A gente está numa montanha russa no escuro, viu? É, infelizmente a gente teve um problema técnico, a gente conseguiu resolver a contento. É. Peço desculpas aí pelo atraso. Bom, seu tempo aí, assim como o de todos, tem sido é, escasso, né? Pedimos aí desculpas e obrigado pela, pela participação tá bem, aí. Tá bom. Eu preparei, eu. Espero fazer a fala em 30 minutos e depois a gente abre para perguntas e respostas, tá bom? Perfeito, eu queria aproveitar, né, que, é, novamente, pedir para os participantes que estão no YouTube, né, é, façam as perguntas, me marquem né, com o arroba ali, Fábio Zóber e para eu ter a agilidade. E aí, ao final desses 30 minutos, a gente costura, né, bem fluído o papo, é tranquilo. Por favor, pessoal, participem Startup, Startup SP. Né, vamos ver quem é a cidade mais participativa, a gente vai... Vai ter um prêmio aí. <risos> Seja é, bem-vindo novamente e a sala é toda sua, Daniel. Tá bom. Vou colocar, então, a apresentação que eu preparei. Tá bom. E a gente, e a gente começa. Então, vamos lá. Se está está correta a apresentação? Está na tela? Está tudo legal. Ótimo. Tá. Então, vamos lá. Então... O que, a gente, o que eu vou falar aqui hoje é o que, que um empreendedor né, que está começando a montar a sua empresa, tá nas fases iniciais da sua empresa, tem que fazer se ele realmente quer ter um time fantástico. Tá certo? Ele quer ter o melhor time que ele é capaz de, de ter. tá bom? E tem coisas muito específicas, coisas muito legais que você pode fazer para conseguir ter uma equipe bacana. Tá e, sinceramente, é, dinheiro não é assim tão importante. Pode ser que você precise de dinheiro, mas não é o mais importante. O que é um time fantástico? A primeira coisa. Um time fantástico é um time que tem duas coisas. Ele tem é, competência, né? você encontra pessoas que sabem fazer o que, o, que, o que fazem, você encontra especialistas adequados. Mas um time fantástico, que ele tem é confiança. Eu digo que um time fantástico é aquele time que você pode pular da janela do quinto andar Sabe? porque enquanto você corre escada acima para pular da janela, o time coloca um colchão embaixo. Tá? Um time fantástico, ele se apoia, ele trabalha junto, ele vibra junto, ele faz as coisas acontecerem junto. Quando a energia de um falha, a dos outros sustenta. Então, para que um time seja possa ser fantástico, para que ele possa operar em alto desempenho, você precisa criar confiança. Sem confiança é impossível empreender em alto desempenho. E empreender em alto desempenho é necessário para ter sucesso. Eu não consigo, conheço startups que tenham dado certo eu não tenho conseguido encontrar uma dinâmica de alto desempenho. Fazer uma startup não é igual trabalhar numa empresa estabelecida que você pode é, ir meia boca, ir meio preguiçoso e tirar férias e tirar licença. Startups não funcionam. E funciona uma startup: é todo mundo junto ali, muitas horas por dia, muitos dias por semana, com muita garra, com muita disposição, engajado emocionalmente e mentalmente. Então, quando a gente fala de confiança, e eu estou falando agora para o empreendedor em si, é, você precisa confiar no seu time. E tão importante quanto, o seu time precisa confiar em você. Então, o que eu vou falar agora é como é que a gente cria esse ambiente de confiança. Como é que a gente cria um ambiente onde as pessoas confiam em si e o time vai ganhando confiança com o tempo e, e vai ganhando desempenho com o tempo. Porque todo mundo aprende numa startup. Ninguém chega pronto, ninguém chega pronto. Nenhum empreendedor chega pronto e ninguém que ele traga a bordo chega pronto. Normalmente as pessoas aprendem junto. O time aprende junto. O time se desenvolve junto. E esse time se desenvolve basicamente com cinco coisas. Tá certo? Com liderança, com o espírito de dono, com né? sócios, não funcionários, com propósito e com valores, com regras do jogo muito claras e ao redor de uma estratégia. Eu vou falar um por um. Vamos lá. Vamos falar de liderança primeiro. Tá? Liderança é a coisa mais importante que um founder pode desenvolver. Ele tem que compreender isso desde o dia 1. Um. um founder é um líder, ou ele não é nada. Se o founder achar que ele é o técnico, ferrou. Se o founder achar que ele é o vendedor, ferrou. Se o founder achar que ele é o, o cara que vai ter as grandes ideias, que vai fazer as grandes conexões, etc., ferrou. A função primordial do founder é ser o líder da organização. É fazer as coisas funcionarem. É fazer as pessoas se engajarem. É fazer o trabalho funcionar. É fazer os objetivos serem buscados. Sem liderança não tem crescimento. Sem liderança não tem sonho grande. Sem liderança, sonho grande é só uma, uma frase na parede. Sem liderança não tem gestão profissional. Gestão profissional não acontece por mágica. Acontece porque alguém está impulsionando isso. Sem liderança não tem modelo de gestão. O modelo de gestão tem que ser implantado disciplinadamente. Mas isso é o palmeiro. Sem liderança não tem modelo operacional. Sem modelo operacional não existe auto-desempenho. Sem liderança não tem perenidade. Sem liderança você vai ter uma curva de entusiasmo, depois você vai ter uma curva de cansaço. Sem liderança existe o voo de galinha. Então, liderança é a primeira coisa que um founder tem que entender. Ele tem que entender desde o dia 1 que ele tem que ser um líder. Ele tem que se desenvolver como um líder. E o que é liderar? Liderar é um processo de amadurecimento. Ele não vai começar sabendo. Ele vai errar pra caramba. Certo? Por quê? Porque liberar é lidar com as pessoas, com as emoções das pessoas, com as singularidades das pessoas. E isso você aprende. Aprende na vida. Só que numa startup, com a intensidade da experiência, você vai ter que aprender rápido. E quanto mais rápido você entender que você tem que amadurecer e que você tem que aprender a lidar com as pessoas, com as suas emoções, com as suas singularidades, melhor vai ser para você. tá Certo? E como é que começa isso, então? Liderança começa por liderar a si mesmo. Tá certo? É muito legal quando a gente tem um filho que você vê o seu filho falando palavrão e você pergunta assim, porra, mas aonde que o filho, onde meu filho aprendeu a falar palavrão? E fica óbvio, que ele aprendeu a falar palavrão com você. Ou seu filho é um teimoso que bate pé e você fala, mas de onde que veio isso? Você é teimoso e bate pé. Então, a primeira coisa é, se você quer ser um bom líder, você tem que ser capaz de liderar você mesmo. Se você quer uma empresa eficaz, você tem que ser eficaz. Você quer uma empresa que se comunica bem? Você tem que se comunicar bem. Você quer uma empresa que é empática na comunicação? Você tem que ser empático na comunicação. Você liderar os outros começa por você liderar a si mesmo. As suas atitudes são essenciais. Tá certo? Se alguém acha que empreendedor é uma diva, uma prima dona, que pode ter xilique, ele ia falar o seguinte. Não pode. Isso é uma bobagem sem limite. Tá certo? Empreendedor é um cara sério, que sabe o que está fazendo que passa as dificuldades, que reflete e que faz aquilo que é certo o tempo todo. E que quando erra, pede desculpas e tenta de novo. Tá? Quando Se você consegue desenvolver esse centro forte em você, aí então você pode passar a liderar os outros. E aí, cara, é como, é como se fosse uma mudança de profissão. A sua, a sua profissão não é mais executar nada, a sua profissão é liderar os outros. E quanto mais a empresa vai crescendo e uma startup tende a crescer muito rápido, mas a sua função exclusiva é liderar os outros. Certo? Você vai gastar algum tempo falando para fora, falando com o investidor, falando com o mercado, etc. Mas 80% do seu tempo vai ser liderar os outros. Liderar os outros para quê? Liderar os outros para garantir que a estratégia está sendo executada. Então, começa por liderar a si mesmo, a sua profissão passa a se liderar os outros e não mais fazer as coisas. Não importa se você gostava de programar, se você gostava de vender, se você gostava de não sei o que. Se você é um empreendedor e a sua empresa está crescendo, a sua a sua profissão agora é liderar os outros e lidar com o ambiente externo. E fazer os outros fazer o quê? Executar a estratégia. Esse é o foco, esse é o foco que tem na cabeça do empreendedor. E essa é uma âncora para criar um time de alto desempenho essa é a função que é do empreendedor e ele tem que fazer os outros fazerem isso para baixo de si, essa é a primeira âncora liderança a segunda âncora é o espírito de dono né? o que a gente chama, sócios, não funcionários e quando eu falo sócio, não funcionários eu não estou sendo é, retórico, nem estou criando uma alegoria não é buscar que as pessoas tenham espírito de dono, não é nada disso não, Não, é transformar em sócio certo? se tem uma coisa que a gente aprendeu é que programas de minoritários Onde você efetivamente pega as pessoas e coloca elas num contrato social. tá? Nem que seja com a participação pequenininha, tá bom? Mas a pessoa sentir que ela é dona de verdade da empresa, tá certo? Isso tem um poder gigantesco, tá? Porque aí ele vai trabalhar pelo negócio dele. tá? Você não precisa ficar empurrando, não precisa ficar engajando, não precisa ficar cobrando, não precisa fazer nada. O cara é sócio, bicho, tá O cara quer fazer a coisa acontecer. Eu acredito brutalmente em programas de minoritários. Eu acho que se você vai se buscar espírito de dono sem você de verdade dividir o bônus e dividir o ônus, eu acho meio bobagem, sabe? Se você quer realmente as pessoas trabalharem em alto desempenho, você tem que colocar as pessoas que estão dentro do negócio. Todo mundo? Claro que não é todo mundo. Alguns. Os que são realmente necessários para fazer o modelo dos negócios rodar. As pessoas que são essenciais. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, você busca a complementariedade. Tá? Você vai colocar como seu sócio quem você precisa, porque ele faz bem alguma coisa que você não faz. Então, você é bom de vender? Você precisa de alguém bom em finanças. Você precisa de alguém bom técnico. Você é bom técnico? Você precisa de alguém bom para vender. Você precisa de alguém bom em finanças. Você vai buscar complementaridade nas funções essenciais do seu negócio. Tá? Você vai encontrar isso. E aí você vai, então, botar esse cara dentro e vai dividir o poder. Tá? Muitos empreendedores têm dificuldade com dividir o poder. Eles ficam como se colocando sempre acima da organização, totalmente acima, isolados, como se fosse um deus dentro da empresa, Você tá certo? Puta bobagem. Sabe por quê? Porque você não quer isso. Você quer que as pessoas não tenham medo de você, quer que as pessoas sejam francas com você. E não tem ninguém mais franco com você do que um sócio que não tem medo, porque ele também está na reta, ele também está com medo que dê errado, ele também está com desejo que dê certo. E quando você tem várias pessoas numa sala todas com medo que dê errado e com muita vontade que dê certo, a conversa esquenta. E a conversa fica franca. E aí você vai ouvir o que você não quer, o que você não gosta. E, sinceramente, é a melhor coisa que pode te acontecer. Tudo que você pode querer é que as pessoas na tua frente falem o que estão pensando o tempo todo com imensa franqueza. Porque isso vai gerar colisão, isso vai gerar conflito, isso vai gerar a verdade. E a partir da verdade, a gente pode corrigir. A gente pode acertar as coisas. Certo? Então, um time de alto desempenho fala a verdade. Ele tem confiança suficiente para poder falar a verdade e lidar com a verdade. Você não esconde, você não finge, você não tenta você não espera que melhore. Você trabalha duramente para que a verdade apareça, para que você possa corrigir ela. Tá? Isso não é uma brincadeira. certo? Ter sócio não é brincadeira. Tem que ter contrato. Eu brinco assim, você tem que saber desde a hora que você forma o cara, pelo menos vai colocar para fora. E pode ser que não deu é certo. Então tem que ter uma forma já no contrato de colocar para fora, tá bom? Tem que ter advogado. Então, você tem que ter no contrato formas de quando não dá certo a relação poder colocar para fora de uma forma justa, de uma forma correta para todo mundo, de uma forma arbitrada, de uma forma definida. Mas se a relação não pode começar a travar a relação a, a empresa, tá? Ela tem que ser de confiança, tem que ser franca, mas ela não pode. Criar um rompimento. Então, quando tem rompimento, o contrato tem que permitir que você tire o sócio rapidamente. Tá bom? E aí, gente, é o seguinte. É que tem que escolher. Um por um. Com calma. Não é ir botando para dentro. Você tem que olhar para cada pessoa e falar esse cara é complementar a mim. Esse cara sabe o que eu uso, tem que saber. E pensar também é o seguinte. Esse cara vai crescer comigo. Porque numa startup tem que crescer. Você vai ter que crescer. E os seus sócios vão ter que crescer. Não adianta colocar para dentro um sócio que ele é bom o suficiente agora, mas não, ele não vai ser bom o suficiente na próxima curva, na próxima volta. Tá certo? Você tem que olhar para a pessoa e falar assim: esse cara vai crescer comigo, sem acreditar que ele vai crescer com você, Tá bom? Então, sócios, tragam sócios. Você quer gente forte junto com você, fazer uma empresa acontecer? Não traga funcionários, traga sócios. Isso não é para todas as posições, é para algumas posições, as posições essenciais. Os outros você pode ter funcionários, mas tem que ter um core forte da empresa. E esse core tem que ser de sócios minoritários, certo? fortes, que falem a verdade, que sejam francos, que briguem com você, que encarem você, certo? que sustentem o teu olhar, que discutam com você e que essa discussão crie uma empresa forte. Esse é o barato da coisa aqui. O terceiro é, pilar eu chamo de propósito e valores. Tem uma frase ótima que diz o seguinte, a gente contrata pelas competências e demite pelos valores. Pode ser que algumas pessoas jovens achem que isso é uma frase bonita, de efeito. Quer dizer o seguinte, essa frase é 100% verdadeira. A gente contrata as pessoas pelas competências, buscando que elas sejam capazes de fazer as coisas, e a gente quase sempre demite as pessoas pelos valores. Porque não funciona, porque a relação não funciona. É dificilmente você vai demitir alguém pela competência só que você errou na entrada e não é tão difícil assim tá certo? agora demitir pelos valores, isso a gente erra tá certo? o que, que significa alinhamento por causa de valores a primeira coisa é o seguinte o nível de ambição tem que ser parecido se você quer ter uma empresa é, grande no futuro e você está disposto a colocar 16 horas do teu dia 365 dias por ano nesse negócio os seus sócios né, os seus é, parceiros de jogo tem que ter essa mesma gana, essa mesma ambição. Não pode assim, um cara coloca 16 horas por dia o outro cara, ah, não, sabe como é que é, eu Tô com filho pequeno, eu preciso ir em casa, eu preciso fazer, ah, vou viajar, ah, eu preciso isso, preciso aquilo. Se a ambição não é parecida, o nível de ambição não está alinhado, dificilmente a relação vai funcionar, tá? O nível de engajamento emocional tem que ser parecido também, sabe? Se você está se, você se, tá se matando pela sua empresa, você está preocupado, se você está forte, se você está ali, pensando, pensando, pensando como dar certo, os outros também têm que estar pensando, pensando como dar certo. É muito ruim você estar tá muito engajado e a pessoa do seu lado não está engajada. Você fala assim, cara, está fazendo o que aqui? Está certo? Então, essas coisas têm que ser semelhantes. O nível de ambição, o nível de engajamento. O nível de energia colocado no negócio tem que ser parecido. Quando você estiver escolhendo gente, olha se as pessoas têm nível de energia é parecido com o seu. E quando você trabalhando com as pessoas, olha, esse nível de energia está parecido com o seu. Tá bom? Os valores têm que ser semelhantes o suficiente. Por que semelhantes o suficiente? Porque nunca é exatamente igual. O conjunto de valores de uma pessoa nunca é igual, 100% igual ao do outro. Mas tem que ser semelhante o suficiente. Nas coisas mais importantes, os inegociáveis têm que ser iguais. Como é que a gente sabe se o inegociável de uma pessoa é igual ao da outra pessoa? Conversando. Tem que sentar. E tem que discutir os negociáveis. Você tem que ter claro para você quais são os seus negociáveis, para que você possa olhar para o outro e falar assim, ó, esses são os meus negociáveis, quero saber se um inegociável é para você também. E, sinceramente, se uma coisa é que é inegociável para você, para o outro é nada, ou ele nem gosta desse negociável, sinceramente, você não deveria trazer essa pessoa para dentro, porque vai dar problema no futuro. Os negociáveis têm que ser iguais. Se o meu inegociável é a gente vai se colocar 16 horas por dia, 30, 35 dias por ano nesse negócio aqui, pronto, e a gente vai fazer acontecer, e é a prioridade número 1 na vida, e todo o resto é prioridade número 2, até esse negócio estar de pé, e isso é inegociável para mim, então, sinceramente, quem você colocar para dentro também tem que ser inegociável para ele isso. Senão, provavelmente, você vai acabar brigando com as pessoas. Tá? E quando a gente fala de engajamento em startup Tá? É, tem um, um ponto que é essencial que eu brinco assim as pessoas têm que ser apaixonadas pelo propósito da empresa tá? se você realmente é, quer colocar toda a sua energia em alguma coisa tem que se importar com essa alguma coisa tá você tem que realmente achar que é um barato fazer isso tem que achar que vender pela internet é sensacional tem que achar que é, fazer telemedicina é sensacional tem que achar que Aumentar, melhorar a vida das pessoas é sensacional. Seja o que for que vocês fazem. Se as pessoas não se sentem apaixonadas pelo propósito, pelo porquê da existência da empresa, dificilmente isso vai dar certo. Não contrata gente que está vindo pelo dinheiro. tá Não contrata a gente vindo pelo dinheiro. Se a pessoa não tiver um interesse real no porquê a empresa existe, na, na, sua, na sua razão de ser, no seu propósito, eu juro para você, quando ficar ruim, quando a tempestade bater, quando a grana quase desaparecer, quando ficar tudo preto, se não tiver alinhamento pelo propósito, as pessoas vão sair. O que faz uma pessoa ficar a bordo, em pé, na frente do barco, na tempestade, mar alto, chuva na cara, é a paixão pelo propósito. Procura gente que tenha paixão pelo propósito. Tá bom? Quarto pilar: regra do jogo. Tá? toda empresa é um é um jogo. E todo jogo tem regra. Certo? e vocês têm que escolher as regras que ajudam vocês a ganhar o jogo. E se você é o líder da organização, você tem que escolher as regras que ajudam você a ganhar o jogo. Que regras são essas? Tá? Um monte de regra, mas basicamente essa falando aqui é o seguinte: A margem de responsabilidade tem que estar clara. Ou seja, qual é a função de cada um tem que estar absolutamente clara, tá? O mandato tem que estar claro. O que eu espero de você? Cara, quem garante nessa empresa de que a gente não vai fazer nada errado em relação a impostos e finanças é você. Se a gente fizer alguma coisa errada em finanças e impostos é a sua culpa. Tá certo? Cara, quem garante que o produto está bem desenvolvido tecnicamente, tá que o código é Você, mandar, você espera cada pessoa, as pessoas tem que ter clareza de o que que é meu, o que que é meu, tá? A gente pode é, ter funções comuns, a gente pode ter funções comuns, tá bom? A gente pode ter coisa que a gente compartilha, que a gente decide junto, mas tem que ter alguma coisa que é minha e essa coisa que é minha, é minha responsabilidade, meu mandato. Isso é extremamente importante, porque quando estiver girando em muita velocidade, muito rápido Sabe, já crescendo o rastro, é muito confuso, muito caótico. Cada um saber exatamente qual é a sua responsabilidade para é o seu mandato ajuda a manter as coisas no lugar. Tá, em algum momento vão ter que sentar junto para decidir coisas. Esse processo de decisão das coisas essenciais tem que estar combinado também. Não é um dia decide no corredor, um dia decide no almoço, um dia decide na reunião, um dia decide por e-mail, um dia decide não sei o quê. Tem que ter um ritual. As decisões importantes de uma organização tem que ser ritualizadas, para que todo mundo entenda. Bom, vai ter reunião, diretoria hoje, sentou todo mundo, esse é o tópico, essas são as opções, essa é a decisão. Decisão tomada, bora. Tá bom? Se você não tem um processo combinado de decisão, que as pessoas entendem que essa decisão está valendo, Tá? a execução é mais rápida, ela é hesitante é muito ruim às vezes numa startup é aquela coisa da informalidade, vai decidindo no corredor decidindo no cafezinho, decidindo no almoço especial, isso é péssimo a execução péssimo para execução você até pode conversar no cafezinho, no almoço especial. em algum momento tem que falar, ritual que decisão ritual decisão é esse, então tá essa é a decisão, todo mundo tá junto? tá todo mundo junto, bora tá bom? Conflito é bem-vindo. As pessoas não concordarem é bem-vindo. Você falar, bora, essa pessoa falar, peraí! Tá certo? É ótimo, é sensacional. Tá bom? Tem que haver conflito, tem que haver conflito. Porque não pode ter de jeito nenhum é rebeldia. Tomada decisão, todo mundo está junto. Não existe tomada decisão e um, ah, não sei se vou. Tá certo? Isso é razão, cara, para mandar embora. Tá certo? Combinou, decisão está tomada, está todo mundo junto, todo mundo vai executar. A gente discorda, briga, vai fundo na discussão, coloca, todo mundo se coloca com franqueza, decide. Decidiu, bora. Está certo? Estamos inseguros? Faz um teste. Define um teste. Cara, então é o seguinte, então vamos fazer um piloto, dois meses, vamos rodar assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Daqui a dois meses a gente volta aqui, olha o resultado do piloto, uma decisão definitiva. Não tem problema, está é ótimo. Então, quando ficar muito intenso, a, o conflito ficar muito, muito, muito intenso, tá certo? Faz um teste, faz um protótipo, faz um piloto, faz alguma coisa que ajude a dirimir esse conflito e colocar ele em ponto operacional, tá? Não rompe, não quebra, tá certo? Não quebra a organização, tá bom? O que você não pode de jeito nenhum é tomar decisão e alguém não fazer. Tomou decisão, todo mundo faz, tá bom? E, gente, é o seguinte... O que já era cartão amarelo em uma empresa tem que estar claro. Tá certo? Todo mundo tem que saber. Bicho, é o seguinte. Combinou e não fez, desculpa. Cartão amarelo a primeira vez, cartão vermelho a segunda vez. Tá bom? É, falou que ia e não foi. Tá certo? Falou que ia entregar a segunda não entregou. Mentiu. Mentiu é cartão vermelho. Tá certo? O que é cartão amarelo e o que é cartão vermelho tem que estar muito, muito é, combinado. Não é implícito, é combinado. Tá certo? Parece engraçado dois adultos chegar um pro outro e falar assim, bicho, você mentir pra mim, você vai sair da empresa. Eu tenho que ter certeza que você nunca vai mentir pra mim. Parece bobo, parece esquisito, não é? Então, juro que vocês têm que falar esse tipo de coisa. Cara, você não mente, você não engana, você não omite, você não me enrola, você não esconde a realidade. Quando você souber alguma coisa, eu quero saber ao mesmo tempo. E se eu descobrir que você mentiu, omitiu alguma coisa para mim, eu vou te mandar embora. Tá Tenham regras, poucas regras. Poucas Não é um manual. Não é 30 páginas. Poucas regras. Uma página. Duas páginas. Mas tem um conjunto de regras combinadas e fala assim: isso aqui é a nossa regra de convivência. Dessa forma a gente vai funcionar. Tá bom? Se a gente não funcionar dessa forma, desculpa. tá fora. Tá bom? E o quinto pilar é a estratégia. Tá? Uma empresa executa uma estratégia. Uma empresa. Tem que ter uma estratégia. O alinhamento de esforços em uma empresa é ao redor da estratégia. Tá bom? Se você não tem uma estratégia, desculpa, tem algo errado. Não é, vamos lá. Uma empresa bem sucedida, eu nunca vi uma empresa ser bem sucedida com, vamos lá e deu sorte. Não existe isso. Tem que ser consciente, tem que ter estratégia, saber o que a gente está fazendo. E todo mundo tem que entender a estratégia. A estratégia tem dois, duas dimensões. A primeira dimensão é a dimensão da identidade, do longo prazo. não é? Ou seja, o propósito. Todo mundo tem que trabalhar o propósito. O propósito é o que permite a gente dizer qual vai ser o nosso impacto a longo prazo. E tudo que a gente faz é para construir uma vantagem competitiva para ser capaz de entregar o propósito. O propósito tem que ter um sonho grande. Um sonho grande determina o tamanho da ambição da empresa, efetivamente. E o tamanho da ambição determina a velocidade de crescimento e logo determina a quantidade de energia que se coloca para fazer isso acontecer. Então, acho que de sonho grande é muito, muito, muito importante. E uma empresa tem um jeito de ter uma cultura. Ela tem uma cultura. Quem é A cultura é o jeito de ser. Essa gente é mais informal, menos informal, como são os nossos rituais, como é o nosso estilo de liderança. O, o, o, o jeito de ser, a cultura, determinam sabe, quais são os nossos é, valores efetivamente, o que, que faz uma pessoa ser mandada embora ou não, o que, que é inegociável ou não então, isso é um, essa é uma dimensão da estratégia que normalmente uma startup discute pouco é engraçado ela, a, a startup hoje colocar é uma coisinha de missão, visão, valores mas é uma discussão pequena normalmente, bem utilitarista não é bem feita tá? essa discussão tem que ser profunda tem que ser é, intensa ela tem que, sabe ela tem que ser verdadeira as pessoas tem que caminhar em relação a isso Todos os sócios têm que concordar com o propósito, com o sonho grande, com a cultura. E eles têm que expressar isso no dia a dia. Tá certo? Essa é a âncora da empresa. Essa é a âncora do longo prazo. Quando chegar a tempestade, quando o mar subir, quando o vento bater na cara, quando o barco começar a balançar de verdade, começar a cair cara do barco, tá o que vai segurar você são as âncoras de longo prazo. Tá? Eu juro para você. Que vai segurar uma empresa no pior da tempestade são as âncoras de longo prazo. Não é mais nada. Não é dinheiro, não é execução, não é operação, não é indicador, não é nada. O que vai segurar uma empresa no pior da tempestade são as âncoras de longo prazo. Propósito, sonho grande, cultura. E estratégia tem a dimensão do dia a dia. Definidos elementos de identidade, quais são as direções estratégicas? Que mercado que a gente vai crescer? Que segmento de cliente que a gente vai buscar? Que persona que a gente vai trabalhar, não é? Qual é? a proposta de valor? Qual é o modelo de negócio? o... Né? Como é que a gente e que a gente vai executar efetivamente? Como é que a gente compete, não é? Como é que a gente compete, não é? E como a gente compete, tem que ser ancorado uma vantagem competitiva, não é? Como é que a gente efetivamente se diferencia das outras empresas? E a gente tem que saber como a gente se diferencia, tá certo? A nossa vantagem competitiva tem que ser consciente. Todo mundo tem que entender. Cara, a gente é melhor que os outros porque o nosso código é melhor que os outros. A gente é melhor que os outros porque, porque a nossa estratégia de mercado é melhor que os outros. A gente é melhor que os outros porque o nosso processo de atendimento é melhor que os outros. Tem que ter clareza do que faz a sua empresa melhor do que as outras. E essas coisas fazem você ser melhor que os outros é onde você desenvolve competências organizacionais de forma mais profunda. É onde você coloca mais dinheiro para desenvolver competências organizacionais. Você coloca dinheiro, esforço, gente boa para desenvolver as competências organizacionais que sustentam a vantagem competitiva, que permitem você jogar bem nas direções estratégicas que você escolheu para fazer a visão do longo prazo ser verdadeira. Definido isso, aí é gestão, tudo bem. Aí é definir OKR, montar squad, montar time, definir indicador. Aí é o dia a dia, tá certo? Mas o dia a dia é determinado pelas outras dimensões da estratégia, tá bom? Então, gente, liderança, sócios não funcionários, propósitos e valores, regra do jogo clara, âncora na estratégia. Isso vai fazer com que as pessoas todas entendam o jogo, como ele funciona em todas as suas dimensões, e vai permitir que você crie um ambiente de confiança, que você crie um, um, uma, uma âncora de confiança, aonde a sua equipe vai poder trabalhar junta e fazer um puto trabalho Tá bom? Então. Isso que eu tinha para dizer, agora é perguntas e respostas. Eu vou tirar a tela, certo, Fábio? Certo, certíssimo, vamos maravilha. Vamos lá, vamos fazer algumas costuras aqui, Daniel. É, tá bom. Muito, muito boa essa, essa sua abordagem, né? uma questão bem macro e, e, e pontuando ali numa, numa linha de raciocínio. Né? É, isso, essas conexões elas, é, a gente está fazendo né? não só para as startups do, do Startup SP, mas também... É, do ecossistema, que não tem um programa estruturado, e aí a importância é, do que você falou e da forma como você falou, né? Só queria trazer aqui alguns comentários do YouTube. A Alessandra, é, ela não falou da, da cidade que é, ela falou adorei o Peraê! Você soltou no meio, né? Talvez seja alguma coisa inconsciente, mas é, acho que esse tipo de coisa também faz parte da comunicação de times, né? É, eu acho que é, é, a, a dosagem, né? É, é, formalidade, informalidade, enfim, coisa do tipo, ela é necessária. É, eu só queria fazer então essa essa costura, né, do que a gente é, falou ontem, tem falado hoje, para a gente é, continuar essa esse, esse bate-papo, né? Ah. Não momento. E aliás, no início, a primeira slide seu foi confiança. É, ah. Não há nada mais importante na vida, né? Não, não só startup confiança. E, e, e você também resgatou aí né no empreendedorismo em startups ou aquele empreendedorismo inovador é, de teste de hipóteses né é, é diferente do, do, do modelo de negócios tradicional porque o modelo de negócio tradicional já está validado né há muitos benchmarks Eita. eu não estou dizendo que é fácil né mas <risos> infelizmente ou felizmente a startup é mais desafiante né então algumas premissas elas têm que ser como você falou, pera aí, né, ocupados de maneira muito precisa, parabéns aí pela pela pela abordagem, né. Eu queria só só trazer aí uma experiência pessoal que possa estimular também as startups a continuarem a fazer as perguntas no YouTube, né. Eu fui tá bom. empreendedor, empresário, administrador de um negócio de tecnologia de base tradicional, não startup, né, por 12 anos. É. E olha, vou te falar, viu, é, é desafiante... É, para a gente mesmo, né? Porque confiança, para mim, o que você estava falando, estava resgatando, né? É, um abraço aí para o meu ex-sócio Rodrigo é, e meu primo também, né? Então a confiança ela já originou em relação à família, mas eu nunca nunca quis, nunca deixei, sei lá, alguma coisa inconsciente é, se tornar uma empresa familiar e nada contra a empresa familiar, tá? É uma questão mais é, de acreditar em algo. Mas é, confiança é também entender limitações. É, foi isso que eu, que eu aprendi é, nesses 12 anos, né, é, a mim mesmo, né a ele, aí todos os meus é, pares, sócios de empresas né, na, na ocasião. Eu é, acho que esse é um, é um ponto crucial é, que conecta com o que a gente falou ontem é, numa palestra né, sobre é, o herói. né O Carlos da Predify trouxe isso, o Diego da Cadeguincho, startups egressas. né é, Entender essas limitações, não ser herói, né? É, é, e, e que as coisas esquentam mesmo, né? O, o Adir Ribeiro também falou aí ontem: é, conflito versus confronto, né? Se eu não me engano, de uma, de uma palestra aí de um, do Cortella, se eu não me falha a memória, tá? É, é, conflito, confronto, você citou várias vezes, né? Conflito, ela é importante, né? Mas que seja é, honesto, transparente, né? É, a questão, é, acho que é importante, criar... É, colaborar também nisso, né, e, e finalizando essa questão de confiança, é, tem aí uma, uma frase de algum conhecido aí das antigas que já faleceu, é, não sei quem, mas enfim, talvez é um mantra né, que a gente acaba aprendendo aí na, na carreira, é se você não é capaz de mudar a si mesmo, você não muda coisa alguma, e não é sobre do ponto de vista do outro, né, ah, você precisa é, parar de comer muito, você precisa parar de beber refrigerante, né, falei, não, cara, você precisa sim entender e estar abertos a, a, a conquistar mais, né? E esse conquistar mais no, no que você falou, né? ou nas, nas startups, é um mais um ser três, né? Em relação à sociedade, três mais um ser sete, sete mais um ser um milhão, né? Um milhão em relação a, a essa capacidade de, de produção, né? Então, é, é um pouco disso, né? É, eu tô falando... Só reforçando, né, para os participantes é, participarem da nossa conversa, não é nada não é nada expositivo. Por favor, pessoal, me marquem aí, façam as perguntas. É, você falou, o time aprende juntos, né? É, nada contra os termos em inglês, né? Eu, eu, eu às vezes gosto de usar justamente pela, pelo significado, mas na, no Startup SP, é, a gente bate, né, no bom sentido, a gente realmente estimula é, sem CIO, CEO, CTO, CIMO, né? É, ou qualquer outro ah. level e nada contra os termos mas é entender essa esse início né, essa importância essa questão do ego né ninguém é mais que ninguém né é, o dono da ideia não é mais que qualquer outra coisa né Acho que muito muito bem pontuado aí no seu raciocínio né de outra de outra forma né e aqui a questão do, do sucesso né quem, quem é o dono do sucesso mas né? se o empreendedor achar que ele é o dono do sucesso, cara, ferrou, cara. Sabe? Porque se ele é dono do sucesso, não precisa os outros. E aí ele tá, Não sei que ele tem empresa. Ele faz sozinho, né? Assim, o, todo o objetivo de você fazer uma startup, montar um time bacana e fazer, é para ir além. Né? É para realmente criar um negócio bacana, grande, legal. Né? Para você realmente poder ter orgulho daquilo que você está produzindo. Né? E aí, então, o, o dono do sucesso é o time. É todo mundo. Não é? E assim, quanto mais você é, é capaz de né, é trazer o time junto Fazer todo mundo brilhar, e fazer todo mundo se engajar e Fazer todo mundo junto, mais, mais mais produz Mais bacana é Então assim, o empreendedor é engraçado Porque tem umas horas em que é, o ego dele tem que estar muito forte Porque as coisas vão dar errado, cara Sempre tem umas horas que dá errado Ele tem que ser forte, né tem que ter você tem que ser um cara forte e falar assim, está tudo bem, vamos em frente, segura, né está com medo, vai com medo mesmo, etc. Então você tem que ter um ego forte. Mas para o outro lado, esse ego não pode ser dominante. Não, é? não pode ser dominante. Você não pode ficar para os caras e falar assim, eu estou certo, está todo mundo errado. Desculpa, você é certo você não quer isso. Porque se você fizer isso muitas vezes, as pessoas vão parar de falar. Assim, não adianta falar com ele. A gente fala as coisas, ele fala, ah, eu estou certo, você está errado. Ah, não falo mais. E aí morreu. Morreu. Se você parar de ver a realidade, cara, morreu. Você quer que as pessoas continuem te falando a verdade o tempo todo. Então tem uma, um balanço no ego do empreendedor que ele tem que ser forte para aguentar a porrada porque vai ficar difícil. Do outro lado, suficientemente equilibrado para escutar, para considerar o outro, para saber que ele pode estar tá errado e está tudo bem estar tá errado. E vamos nessa. Né? E saber que a, a, tem, tem uma coisa muito forte em você se colocar e falar Eu estava errado, você está certo e vamos fazer o que você está falando Porque é a coisa que tem que fazer para que a gente possa dar certo junto Esse é um puta aprendizado, cara, um puta amadurecimento Difícil, cara, Sim. É, não, nem me fale, me faz lembrar de cada um dos meus 12 anos e, e em cada startup que, que eu já mentorei, nós já mentoramos, né? Você me fez lembrar, Daniel, é, é, até para o pessoal que não é do Startup SP conhecerem, né? Nós temos aí os, os talks né? Que é no formato Meetup, é, aproveitem e é, se inscrevam na, no aplicativo. É, um deles é, chama-se Tech não sei se você já ouviu falar. É um, um movimento, ele é sem fins lucrativos, né? é diferentemente de outros é, na mesma abordagem né de é, de falhas é específico para para startup e faz parte aí de, de uma tese de doutorado né é, e essa relação que está falando de sócio né eu eu sou dono de sucesso me fez lembrar de uma uma das hipóteses dessas três né que o feio nesse nesse movimento né de levar é, é, a cultura do erro né uma startup ela é descontinuada né assim como a... A professora Bruna já trouxe na palestra anterior é, que é altíssimo, né? É, o segundo é uma startup, ela não é descontinuada, mas os empreendedores eles vão para o mercado e vão né, se virar. E o terceiro que não é ruim, é, eu vejo que para o Sebrae São Paulo, né? Diferentemente de, de, de modelos de negócio, em é, venture capital, né? Que, que exigem aí a, a, os unicórnios, né? É, a startup ela deixa de ser uma startup em modelo de negócio e passa a ser um modelo de negócio tradicional. Né, continua faturando, mas em modelo de negócio tradicional. Esse recorte que você é. colocou, né? É, a startup começa com cinco, legal, em tese, um mais um mais um mais um, e cinco viraria mil, mas vai diminuindo ao ponto do ego, né, conflitos, conf confrontos, né, e ao ponto de falar, não, eu vou sozinho, eu vou sozinho, né, eu vou sozinho então, não vai dar. É. Para a startup, é, acho que tem que deixar claro, né, Daniel, que em startup, em modelo de negócio tradicional, é, em modelo de negócio escalável, ou buscando isso, né, não dá. São as pessoas... Que, que, que fazem isso, né? Olha, Fábio, para mim, sinceramente, eu acho que num negócio tradicional também não dá. Sabe por quê? Porque se você ficar dependente só daquilo que você sabe, daquilo que você faz, daquilo que você imagina, daquilo que você acredita, cara, o mundo muda muito rápido, bicho. o mundo está mudando muito rápido. Achar que você sozinho vai ser capaz de ver tudo o que está acontecendo, todas as ameaças, todos os competidores, todas as coisas. Assim. Então, eu acho de uma ingenuidade. Sabe? Eu acredito muito mais em negócios tá? que tem uma composição poderosa de equipe, sabe? em que as pessoas é, colocam, se colocam, tem várias pessoas olhando para o mercado, tem várias pessoas ligadas, tá? várias pessoas engajadas, várias pessoas preocupadas, várias pessoas querendo que dê certo. Eu acho que isso é muito mais poderoso do que um negócio do é, seu Zé, dono da banquinha, que faz um negócio tradicional, etc. Sinceramente, eu não, eu, eu, eu não acho que tem mais espaço. Sabe? No mundo. No mundo. Sabe? Eu não acho. Sabe por quê? Porque não tem mais negócio tradicional no mundo. Ah, mas eu tenho só uma lojinha de roupa, etc. Cara, e aí? Você vai quebrar. Chega, chega um momento como esse, como é que a gente faz? De onde você tira energia? Para ir para um e-commerce, para conectar uma plataforma, para fazer não sei o quê. Você está sozinho ali, o Zé é dono da banquinha, que vende roupinha, que não sei o quê. Sabe, tal. Quando chega uma coisa como um Covid-19, você não tem energia mental, espiritual, sabe, física, para dar conta do de um negócio desse. Negócios de sucesso, negócios resilientes, negócios que dão certo para sempre, sabe, tal. hoje em dia, são negócios que compõem diversas inteligências e diversas energias diferentes. Eu acho que você. Conseguir fazer uma boa composição de sócios e pessoas fortes na sua equipe é muito, muito, muito mais poderoso do que você ser o dono sozinho. Em qualquer tipo de negócio. Qualquer tipo de negócio. Tem uma estabilização, tem uma depuração. Pode ser quando você está ali, você tem 3, 5, 7, 8 sócios minoritários. Depois, quando vai evoluindo com o tempo, alguns vão saindo, dois três vão ficando até que né não... Num, num, num, num grupo menor, pode ser que pode ser que você acabe mandando quatro embora, pegando o outro, mas pensar nessa composição como parte do negócio, parte da gestão do negócio, é uma coisa que eu gosto muito, eu vejo muita potência nisso. E quando você leva é, uma empresa para investimento, para apresentar uma empresa para um venture capital, etc e cara, quem já fez pitch, sabe, metade do tempo é perguntando, quem é a equipe? Quem são os caras? Quem faz não sei o quê? Quem vai fazer não sei o quê? onde esse cara veio. De é onde você confia nele? Você não confia nele? Tá certo? O investidor vai escrutinar o teu time de gestão. Se o teu time de gestão não for forte o suficiente, a startup pode ser sensacional. Tá certo? Vai ser difícil o investimento vir. E se ele vir, ele vai vir trocando as pessoas. Tá certo? Então, assim, uma empresa sólida, uma empresa que vai crescer, ou uma empresa sólida, tem um bom time. Você não consegue ter uma boa empresa sem ter um bom time, sabe? Então, a importância de você ter um time bom é, sei lá, é gigantesca. É gigantesca. E quem é empreendedor mesmo, aprende isso rápido. E é engraçado, aprende rápido a importância de ter um time sensacional. Quem não aprende é o cara mais fechado, é o cara mais conservador, é o cara mais durão. Sinceramente, a possibilidade desse cara realmente fazer uma empresa grande é quase zero. Quase zero, Fábio. Show de bola. Eu queria fazer, trazer do YouTube duas perguntas ao mesmo tempo. né? Uma eu sei que é a startup, startup do Grande ABC, a outra eu não sei se é startup, mas dizer que nós temos aí um, um, uma mentoria é, jurídica. O né? é, meu colega... Ah capaz de fazer. Então, as perguntas exclui o aspecto jurídico. tá? É, do Carlos ah, tá. Henrique, né, da T1 Pagamentos, o ABC tá ganhando, vai ganhar o prêmio aí, né? E a Thaís Sales. Ela, é, ambos a tratam é, da questão de trazer sócios, né, que você, que você ponderou, ou a possibilidade de. Então, a Thaís fala é, que é uma plataforma de cursos online, né, e os palestrantes, é, como engajá-los? Acho que esse é o motivo da pergunta, né? Como eles entrariam na sociedade é, ou seria um percentual dos cursos das vendas acho que está um pouquinho de modelo negócio junto e o Carlos Henrique faz a mesma coisa né é, os elementos básicos desse dessa desse trazer né existem referências para isso então vamos lá tem eu assim tem, tem gente que é muito boa nisso, tá certo é, eu, eu trabalho junto com a Star né eu gosto muito da Star a Star tem um modelo lá que eles são de partnership né um monte de gente tem a é, sociedade lá dentro. Eu, eu e um sócio meu, tá certo? A gente tem, a gente é dono de um tema na START, que é o Transformação Digital para Executivos. Tá certo? Então a Start se podia chegar para a gente assim: Daniel, Salvador, eu vou pagar vocês por hora aula. Né? O modelo da GV. A GV me paga hora aula. Tá bom? O que, que a gente conversou com a START? Seguinte, a gente vai fazer um conjunto de produtos. Curso presencial, curso online, palestra, um monte de coisa. E a gente quer ganhar dinheiro juntos. Então é o seguinte, vamos fazer tudo juntos. A gente faz a nossa parte, a gente faz as partes de vocês. A gente apura a receita, apura a despesa, sobra tanto, divide. Então a gente fez um sistema de profit sharing no sucesso daqueles, da, dos produtos que a gente cuida. É como se a gente fosse sócio da Start, naqueles temas. tá certo? Esse é um modelo... Desculpa, eu esqueci o nome da moça do ABC. Acabou de fazer a pergunta eu esqueci o nome dela. A Thaís. Thaís, a Thaís pode fazer. Ela pode ter que os professores dos temas são sócios delas nos temas. E eles ganham dinheiro quando o curso dá muito certo e ganham zero quando o curso dá errado. Tá certo? E aí todo mundo vai ficar interessado que o curso dê muito certo. Tá certo. Sempre que você puder, em qualquer formato, trazer as pessoas em modelo de sociedade, não em modelo de contratação, é melhor. Tá certo? E, sinceramente, com uma boa assessoria jurídica, não precisa ser extraordinária, não, é só boa. É fácil fazer. Contrato, contrato, sabe? Bota, é, tem, tem lá uma opção de compra, hoje estava tá no contrato social, mas já assinou um contrato de saída. Tem formas de fazer, não é tão difícil fazer. Tá certo? Não é tão difícil fazer. Pode ser contrato de gaveta, pode ser várias formas diferentes. Mas a questão é, as pessoas têm que perceber que elas, elas são donas do ônus e donas do bônus. Tá bom? E você pode fazer de uma forma mais leve durante um tempo e depois incorporar de uma forma mais pesada, juridicamente falando. Eu não sou advogado, mas eu já assinei vários contratos como esse, em vários lugares diferentes, vários formatos diferentes. Eu já vi várias empresas com modelos de partnership, várias, vários tipos diferentes: tecnologia, advocacia, sabe? treinamento. Já vi vários modelos como esse. Tá? E, sinceramente, é, dá para fazer. É só você não ter é, medo, é só você não ter medo de fazer, tá é certo? Faz, cara, faz, não é? E tem os limites, se você, não, se você é dono de 75% do negócio, você mantém o controle o tempo todo, mas o cara tá lá, no ônus e bônus, o cara pode ser só com administrador, aí você, sabe, você tem que arrumar uns bons advogados para fazer umas boas mentorias sobre esse tema, para dar o caminho das piadas pro povo, entendeu? Porque isso é muito legal, isso é muito importante. Você tem que trabalhar esse tema com eles, tá? É um tema bacana. É isso aí. O Augusto, que está nos ouvindo, gosta disso. <risos> a Valentina uh, Brilha, ela não fala que cidade, está afirmando, né, que contrata primeiramente pelos valores, né, que você é, colocou no item, é, ah, no item 3, né, para quase todos. E treinamos, né? O resultado, ela afirma que demora mais um pouco, mas a relação dura até hoje, né? Sensacional. É, é, na verdade, é, essa, essa é uma relação, é, assim, às vezes muito intuitiva. Eu também fiz isso, né? Muito tempo é, contratando aí via a CEE, né? Centro uhum. de Integração Escola-Empresa, né? E, e pagando esse preço de treinamento, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem a oportunidade é, de gerar. É, vínculos, né? como você bem falou, essa relação. Então, foi é, de uma maneira bem intuitivo que minha minha primeira empresa foi com, com 23 anos, empreendedorismo por necessidade, né? com uma, uma situação é. de... Acho que é muito disso, né? a pessoa construir também. né? Nem lembro da onde que veio esse insight, alguém falou para mim, obviamente, né? mas é, não me lembro, é só afirmando isso. Ah, a Cláudia também não fala qual é a cidade, mas é, vamos lá, qual é o momento ideal? de definir eh, essas regras claras que você colocou no item 4? aí logo no começo, logo, logo... no começo, assim que assim que você assim que você contratar duas três pessoas você já tem que ter a regra clara. Você pode ir refinando e melhorando elas com o tempo. Pode começar muito pequenininho, duas três quatro regras e depois vai ampliando. Mas é importante desde o começo, principalmente o que eu chamo do mandato. É o que que é seu, Qual é a sua responsabilidade cara, se tiver tributo recorrido errado, a gente tomar fiscalização, é sua culpa. É sua culpa, não é meu. É seu. Se o código tiver errado, é sua culpa, não é meu. A questão das responsabilidades do mandato e como que a gente toma a decisão junto, essas coisas eu acho que é dia um, Day one, Entendeu? Não pode esperar. Quando vai ficando maior, precisa fica de mais regras, precisa de mais coisas. Você vai tendo que arbitrar mais coisas para manter a coisa em ordem. Mas essas definições de responsabilidade, mandato, como tomar decisão, o que é cartão amarelo, o que é cartão vermelho, day one, dia 1. Um. Tá não tenha medo disso, não, dia 1. Um. Tá? É melhor arrumar na entrada. Muito bom. O Denis Barbosa também ele faz uma pergunta e, e, e eu queria adaptá-la, né? porque eu, eu gosto desse tipo de pergunta que ele fez, porque ele sabe do que está buscando. É, provavelmente, não vai conseguir responder como ele, como ele perguntou, né? Ele perguntou, existe uma métrica, né, é, ah, e aí a gente está falando a coisa exata, né, para definir porcentagem de participação no contrato social de sócios que vão entrar com capital intelectual? Deixa eu dar minha opinião antes, se você me permite. Pode falar. O empreendedor, eu tive isso muito tempo. A gente sempre ah, quer arrumar aí uma, uma desculpa é, para delegar aos outros, né? E o empreendedorismo é o contrário, né? Tipo, ah, é, por que que você tem que ter 60 e 40? Né? É, uhum. Não como você já abordou, né? e se você puder elucidar mais né? essa pergunta, eu acho que é bem pertinente. Bom, vamos lá. Não, não existe uma métrica. <risos> Infelizmente, Denis. É Denis, não, não, não existe uma métrica. Não existe uma métrica. É, o que acontece é o seguinte, é engraçado, né? Mas a... ah, não, então, deixa eu elaborar o seu é, Cara, esse ponto é sensacional, tá certo? Ele é muito legal, porque é, é o seguinte, você sabe quando você precisa de uma pessoa. Tá certo? E você sabe quanto você precisa de uma pessoa. Sabe? E você sabe quanto ela vale. E sinceramente, ela tem que estar, se você precisa muito dela, ela tem que estar feliz. Tá certo? Então, se o cara tem 2% e ele não está feliz de jeito nenhum, ele está pensando em ir embora, ele não está motivado, ele não está legal, etc, etc, etc, etc, desculpa, cara. Você não tem que conversar, bicho. Você não tem que conversar, tá certo? Sociedade é um jogo de força, sabe? É um jogo de força, sabe? Eu, a minha primeira... É, é, eu também empreendi cedo, sabe? Eu tive uma empresa com 21 anos, Tá certo? E na minha primeira empresa eu tinha dois sócios que eram maiores que eu. Tinha um, um, tinha um majoritário, tinha dois caras que tinham 20% e eu tinha 10%. Tá certo? E teve uma hora que eu fiquei furioso, porque eu falei o seguinte, cara, eu trabalho mais do que esses dois caras de 20 aí, tá certo? E sinceramente, eu estou carregando esse piano, e sinceramente vão para, sabe? E e eu eu vou sair desse negócio. Ou esses caras saem, eu não saio. Tá certo? Quando terminou a discussão, tá certo? eu tinha 40, os caras tinham dois cada um. Então, <risos> entendeu? Então, mas como aconteceu isso? Como aconteceu? Força. Tá certo? Força. É uma discussão de força, cara. Tá certo? Então a questão é, quando você coloca uma pessoa para dentro, por causa da, do valor intelectual dela, do valor que ela tem para o negócio, você vai arbitrar um tanto, vai falar, cara, vem para dentro, vou te dar 5%, vou te dar 10%, vou te dar 2%, não importa, vou fazer alguma coisa, tá certo? Você não é por dinheiro, é pelo valor que você imagina, que a pessoa tem, você vai imaginar alguma coisa, tá certo? E se a pessoa não tiver aquele valor de verdade, você vai ter que depois arrumar esse negócio, né? É assim, o bom senso manda não começar muito grande. O bom senso manda, assim, começa o menor número que a pessoa aceitar. Ah, o cara aceitou 5? Aceitou 5. O cara aceitou 10, aceitou 10. Pode ser que depois você tenha que aumentar, porque o valor do cara para o negócio está crescendo e castando tá descontente, ele percebe que tem que ser mais. Mas é um jogo de força. Não tem métrica, é um jogo de força. E, sinceramente, se o cara é essencial para o negócio, por causa da capacidade intelectual, isso tem que ser respeitado, tem que ser honrado na participação é, em cotas, tá bom? Tem mecanismo de você ir crescendo isso. Você pode começar pequeno e, por opções de ação, você ir crescendo a participação de uma pessoa dando cada vez mais opções de ação. E você pode, então, ir por, ir por incrementos e crescendo ao longo do tempo por incrementos. Aí você precisa... É, não é bem um advogado, não é advogado, mas alguém que seja muito bom em remuneração estratégica. Que possa te falar como estruturar bem um programa de opções. Dá para fazer programa de opções em empresas muito pequenas. É um puta incentivo, tá certo? Dá para ser muito simples. Tá certo? Se vocês tiverem um bom mentor para falar disso, seria muito útil também para as pessoas entenderem como é que isso pode ser estruturado, tá bom? Não é coisa de empresa grande só. Dá para fazer empresa pequena. Já vi várias vezes. Várias vezes, tá? Legal. Bacana, Daniel. É, nós poderíamos aí construir muito, né, juntos, mas o tempo é, é escasso. E eu ah, gostaria, tá bom. De gostaria de agradecê-lo por por esse tempo, né? Foram 60 minutos de muito aprendizado, né, em nome do, do programa Startup SP do Sebrae São Paulo. Ah, essa Esse tempo, essa, essa agregação de valor que você contribuiu aí para esse momento. É crucial para a nossa é, retomada, né? não só para as startups, Excelente. mas até Excelente. para as startups ou empreendedores internacionais que nós, pelo menos, tivemos ontem, hoje eu não consegui verificar. Tá bom. Obrigado a você, Fábio. Obrigado pela oportunidade. Tá bom? Opa. Maravilha. Abraços é. a todos. Desejo sucesso. sucesso. E, Desejo e sucesso. bastante saúde, né, Daniel? Saúde e sucesso. Isso, são é duas coisas. Você precisa ter saúde para ter sucesso. Não adianta pirar. Tem que ter saúde para ter sucesso. Mas tem que encontrar uma forma de ter saúde, sucesso, mesmo preservando a saúde. Gente, empreender é difícil. Empreender é difícil. Então, <risos> sucesso para vocês. Vamos junto. Um abraço, Paz, valeu. Um abraço. Tamo junto. Tchau. Bom, pessoal, Tchau. a gente vai então para agora, para a pausa para o almoço, né, para o intervalo. Nós voltamos pontualmente aí às 14 horas. Ok? Até lá.